Hello, hello! Bom dia, bom dia! Sabem onde é que nós vamos? deixa eu mostrar ali... Onde é que está? Onde é que está? Ali! Ok? Ali é a bolsa de valores aqui de Vilnius, a bolsa de valores que faz parte de, desta região toda do Báltico que é Nasak, Nasak Báltico, que okay? inclui aqui três países: Letónia, Estónia e Lituânia. E por isso, vamos fazer ali um vídeo com este frio diabólico. toda a que está esta neve toda uh, por todo lado, que o nevão ontem e uh, eles dão hoje menos 11 graus com uma sensação térmica de menos 20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 E eu vou ter que gravar este vídeo muito, muito rápido porque como tu podes ver estamos congelados. Como a dizer congelados estou neste momento sem a luva direita para poder filmar e por isso temos de ser rápidos, até porque estão menos 11 graus, não, menos 13, menos 13 graus, caiu aqui um bom nevão durante a noite, mas eles dão uh, sensação térmica de menos 20, na minha mão, é para é menos 50. Bem, a Nazak, a NASAC Vilnius foi formada em 1993, resulta aqui de, de uma parceria, de, de um conjunto estabelecido de bolsas aqui da região do Báltico que, que inclui também a Riga, Riga Stock Exchange e, e também Tallinnin, por isso inclui aqui a região da Estónia, Lituânia e Letónia e hum, é uma bolsa que pertence no seu conjunto a Nasac, é, é, é principal, a é cotada nos Estados Unidos, mas aqui a Nasac tem também umas, umas filiais, digamos assim, umas subsidiárias, assim aqui é o termo correto, umas subsidiárias para a região norte da Europa e no seu total inclui também as bolsas da Islândia, da Suécia, da, da Finlândia, onde já estive também e uh, também aqui depois estas três da região do Báltico, por isso chamamos que é a Nazak Báltico com Vilnius, Tallinn e Riga e depois temos então uh, também Estocolmo, Helsínquia, Islândia e por isso é aqui realmente a região toda do, do Norte da Europa. Ela contém cerca de 30, 35 empresas, ok? Uh, vai variando, como é lógico também. A capitalização bolsista agregada destas empresas é de, neste momento, cerca de 5,7 bilhões de, de euros. Mas, claro, estas coisas vão mudando. Consoante o tempo vai passando e consoante uh, os altos e baixos da Bolsa. Mas, qualquer das formas, eu vou, vou, vou mostrar também algumas empresas que estão cotadas aqui nesta Bolsa de Valores e vou-te mostrar também imagens de todo o distrito financeiro onde nós estamos, porque realmente tem aqui muitos, muitos prédios com várias, várias empresas provavelmente muitas delas cotadas em bolsa, ok? E é isso que eu quero descobrir, neste momento queria-te apresentar esta bolsa diferente da Nasdaq e por isso diz-me aqui nos comentários também, deixa-me aqui nos comentários se tens interesse em conhecer estas bolsas do norte da Europa, de, de que pertencem à Nasdaq e se tens interesse em que eu explore até alguma empresa em particular seja cotada aqui mais concretamente na bolsa de Vilnius ou, ou no Báltico no geral, tá bom? Diz-me aqui nos comentários, fica à espera do teu caloroso comentário, até porque eu preciso mesmo disse que, como tu vês, está tão tá um frio diabólico. E agora vou ter mesmo mesmo que vestir a minha luva porque já tenho os dedos completamente paralisados. Bah, um forte abraço para ti, deixo-te aqui os restantes vídeos e hum, até já. Como podes ver temos aqui também outras empresas, mais um conjunto de empresas para ver se são cotadas em bolsa, aqui a SEB, ali Luminor, depois temos ali para trás naqueles dois edifícios a AUGA Group e também uh, Quadron, parece que é assim, que eu vou ali aproximar-me para ver, mas não sei se estão cotadas aqui na bolsa uh, em bilhões ou não. qualquer das formas temos ali também Seeden Bank, de certeza que são bancos gigantes, muito provavelmente, muito provavelmente até está cotado em bolsa, e agora tem que calçar a luva novamente porque já está congelado. E aqui estão mais três, mais três empresas que estão em bolsa a nível internacional, já deve conhecer, provavelmente desde a Moody's à Novartis, farmacêutica Novartis, e também à, à empresa de cargueiros e de transporte marítimo MSC. E por isso, como vês, estamos aqui distrito financeiro bastante forte.